E aí, pessoal, bacana? A gente vai agora para a questão de número 2 da prova da ESA de 2020. É o PDF vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você queira baixar né? e acompanhar todas as aulas. É, eu achei bacana alternar aí entre as provas de as mais recentes e as antigas para aqueles alunos ou alunas que estão iniciando os estudos, é, ou seja, entrando na parte da matemática básica, e também para beneficiar aqueles que estão é, já aí na, na, na reta final, né? fechando o edital para fazer a prova da ESA. Tranquilo, pessoal? Então eu vou já mostrar a primeira questão aqui, melhor, a segunda questão, a primeira eu já resolvi anteriormente, e ela diz o seguinte, ó. Se, então temos duas sequências ali, 40, x, y, vou até colocar aqui, ó, 40, o x, o y e o 5 formam aqui, ó, uma PA, tá? Ou melhor, uma PG de razão Q. Então isso aqui é uma PG, pessoal, ó. Isso aqui a gente tem uma PG. Então, isso aqui é uma PG de razão Q. Vamos guardar essa informação. Outra informação que tem ali na questão, Q. Que, então, tem outra progressão ali. Q, 8 menos A, é 7 meios e assim sucessivamente formam uma PA. Então, observe que ele conseguiu concatenar uma, uma, uma progressão com outra, né? Porque esse Q aqui, ó, ele é a razão da PG. Então, uma, uma questão tá, tá meio que é, entrelaçada ali com a outra, né? Vou até apagar aqui, ó, melhor esconder a minha, minha imagem aqui, para a gente continuar e ter mais área a resolução. Pessoal, olha só que bacana. É, na PG, eu tenho dois termos conhecidos, ó, o primeiro e o quarto termo. Isso é muito bacana, por quê? Em qualquer PG, se eu tenho o um primeiro termo e quero encontrar o segundo, eu multiplico por Q, que é a razão. Se eu tenho o um segundo e quero encontrar o terceiro, eu multiplico por Q também. Agora, se eu quero partir do primeiro para o quarto termo, ó, eu multiplico por Q, Q e Q de novo. Ou seja, três vezes. Então, o 5, que é o quarto termo, ele vai ser o primeiro termo, que é 40, é isso que a gente aprende lá na PG, vezes Q uma vez. Q duas vezes e Q três vezes. Então, deu três saltos aqui. Ó. Um, dois, três saltos. Né? Três razões. Então, 5 vai ser igual a 40 vezes o Q elevado ao cubo. Tá? Passando 40, dividindo aqui, eu tenho que Q vai ser quem? Vai ser um oitavo. Concorda comigo? Então, eu tenho que Q ao cubo é um oitavo. Simplificando, 5 por 5 é 1 um, e 40 por 5 é igual a 8. Então, com isso aqui, eu tenho o seguinte... E Q, ele vai ser a raiz cúbica de quem? De 1 um oitavo. Ah, e quem é a raiz cúbica de 1 um oitavo, pessoal? Vou até colocar aqui. Ó. Vai ser a raiz cúbica de 1, um, que é 1, um, e a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Então, tem o Q aí da nossa PG. Então, eu vou até apagar esse Q aqui, ó, porque a gente consegue descobrir né, o valor de Q, ou seja, o primeiro termo da nossa PA. Em toda PA, é muito bacana a gente lembrar disso, né? Porque a gente pode ter duas saídas, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja uma PA. A, B e C. Então, a gente vai ter uma razão aqui que não importa agora. Mas em toda PA, quando tenho três termos seguidos aqui, pessoal, existe uma propriedade que diz o seguinte, ó. Que o B, esse carinha que está aqui, ó. O B, ele vai ser a média aritmética dos termos que estão ao seu lado. Ou seja, do A e C. Então, A mais C dividido por 2 vai ser igual a B. Mas existe outra saída aqui também, ó que B menos A, que é a razão de uma PA né B menos A vai ser igual a C menos B. Então, eu tenho essas duas saídas aqui para resolver essa questãozinha aqui, porque o meu objetivo é encontrar o valor de A, é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui de cima. Ó. O segundo termo, que é 8 menos A, menos o primeiro, que é 1 meio, isso aqui é a razão, vai ser igual a 7 meios... Menos 8, ó, vou até colocar entre parênteses, ó, 8 menos a, porque é menos toda essa expressão, não é? Menos o 8 apenas, né? Menos 8 menos a, tá? Então, terminando aqui, eu vou resolver com uma cor diferente, para a gente separar bem. Então, eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui o MMC, observe que eu tenho uma fração, o MMC é apenas 2, então eu vou colocar um aqui, vou colocar um aqui, aqui que vai ser menos 8, vou até resolver aqui, ó. Menos com mais é menos, então, vai ficar menos 8. Menos com menos é mais, então, vou colocar aqui mais A, né? Vou tirar os parênteses aqui para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou colocar o um 1 aqui, vou colocar o um 1 aqui. 2 por 1 é 2, vezes 8, 16, menos 2.000 por 1, 2, então, vai ficar menos 2A. Aqui vai ficar 2 por 2 é 1, então, vai ficar menos 1. É igual a quem, ó? Vai ser igual a 2 por 2 é 1, vai ficar 7. 2 por 1 é 2, vai ficar menos 16. 2 por 1 é 2 vezes A, vai ficar 2A. Como eu fiz com o primeiro e com o segundo membro, eu não preciso mais do 2. Né? Isso só acontece porque eu fiz com todo mundo na nossa equação. Então, resolvendo aqui, eu vou deixar o A no primeiro membro. Então, vai ficar menos 2A, que já está aqui. E esse 2A, eu vou passar para o primeiro membro também. Então vai ficar menos 2A. Vai ser quem? Aqui vai dar menos 15, não é isso? Menos, ou melhor, menos 9 Ó, menos 9, menos 15 vai dar do outro lado, 15, né? Então, vai ficar aqui, ó, menos 9. Aqui, pessoal, 16 menos 1 é 15, então vai ficar menos 15. Vou colocar aqui, ó, tá? Então, 7 menos 16, menos 9, e o 15 para ser o segundo membro, menos 15. Menos 4A vai ser quem? Menos 24. Ou seja, o A vai ser o menos 24 dividido por menos 4, que vai ser igual a 6. Então, com isso, eu descubro o valor a nossa é, questão, né? ele pede o valor de A. Então, vamos ver se está certo, seria exatamente a letra D. Então, observe que aqui a gente tem uma questão bem elaborada, né? porque ela traz aí, é, dificilmente cai uma questão, pessoal, é, de PG na prova da ESA, né? mas veio o APG junto com o APA, então ele concatenou as duas sequências de forma bem interessante, né? e, e com isso a gente conseguiu... É relacionar uma PA com uma PG. Tranquilo, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com todas as, em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos, familiares, para levar esse projeto mais adiante. Tranquilo, é isso. Deixa aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.